Ainda em comemoração ao Mês das Crianças, no dia 31 de outubro, às 16 horas, nós convidamos todo mundo para assistir o programa Ciência e Cultura, vamos brincar, no canal do Osh, vai ser imperdível, e a criançada adora dinossauro, você não vai perder, não é mesmo? Então, convidadíssimos, sábado, dia 31 de outubro, às 16 horas, Ciência e Cultura, vamos brincar!